No vídeo de hoje nós vamos conversar o porquê eu substituí aquela telinha por um monitor ultra-wide de 29 polegadas. Deixa eu explicar o que aconteceu. Foi que o meu monitor de mais ou menos 9 anos de uso, infelizmente quebrou. Entrei em contato com um técnico e ele não conseguiu encontrar peças. Sendo assim, eu entrei na internet, comecei a fazer buscas, ler especificação, buscar em toda a inf informação possível e acabei decidindo pelo ultrawide, então entrei na Amazon nessa semana de promoções, procurei pelo ultrawide 29 polegadas, encontrei um bom preço, inclusive vou deixar o link na descrição da Amazon e efetuei a compra, em pouco tempo ele chegou a minha casa O monitor ele acompanha um cabo HDMI, um cabo da fonte, uma fonte externa, eu acho excelente uma fonte externa caso a fonte queime, troca apenas a fonte e não ele todo. Entre, também acompanha a parte do suporte, mas no meu caso vou utilizar um suporte de parede. Esse é o LG de 29 polegadas, ele é ultra-wide, significa que ele é 21.9. Diferente do monitor regular, ele é um pouco mais esticado, entregando assim por volta de 30% a mais de tela. Ele também possui caixa integrada, caixa de som integrada, é, o som não é super forte, com a super grave, mas é um som excelente, então ele já possui uma caixa de som integrada. Ele também possui a tela, a tela IPS, significa que independente do ângulo que você visualize, a imagem ela sempre vai continuar vívida, como você pode observar. Ele também possui, no quesito jogo, ele possui 1ms de Motion Blur Reduction. Isso significa que o tempo de resposta é maior, então você não vai encontrar aquele fantasminha quando você está jogando. Ele também tem o estabilizador de preto, para deixar um preto mais realmente mais escuro, para cenários mais escuros. Ele possui Dynamic Action Think, que é para input lag para evitar o tempo de resposta de ser mais rápido, ao invés de, de ser lento, permitindo assim uma mais fluidez. Este monitor ele possui uma entrada HDMI, uma entrada DisplayPort e uma entrada USB-C, permitindo assim conectar um Thunderbolt, e também uma entrada para fone de ouvido. Do seu lado direito você pode observar o menu de configurações dele, mas eu vou deixar no link da descrição um link importante para como você possa configurar ele para assim utilizar melhor os seus recursos. Então depois vocês deem uma olhadinha. E agora falando sobre a parte que eu realmente utilizo, que é para a produtividade no escritório, eu achei excelente a parte de desenvolvimento de código. Você consegue trabalhar com duas, três, quatro telas. Ele possui um software que te ajuda a organizar essas telas. Como ele é ultra-wide, eu não preciso de dois monitores, só dele e de um notebook. Eu achei que a parte do texto para desenvolvimento, eu achei muito nítida. Como anteriormente eu tinha uma TV monitor, não funcionava tão nítido como está agora então eu senti uma diferença muito grande e principalmente quando você desenvolve você sempre trabalha com muitas janelas eu achei isso muito prático muito fácil ponto é a edição de vídeo, você tem um timeline maior ficando se tornando assim muito mais fácil a sua edição de vídeo eu realmente gostei dessa, desses benefícios dele E, Mario.